vocês, hoje a gente tá com o nosso meu primo, o Atu e eu, Caiano. É? A gente faz jogar o Lefel. Fala aí faz gente vai jogar 9 vai vai. vai, vai, carrega. Cara de, do, pai, do pai do Boris. Como assim, Atu? Ela é do pai do Boris. Eu aceitei tô tudo no Neve, né? Não, não. Não não nível. É o nível. É o nível. Tá morto. Vai. Vou tentar fazer um bug. Um bug sagrado, Não consegui. Não contexto. Eu consigo de primeira, cara. Duvido. Que vergonha! Cara. Ai, que vergonha! Minha vergonha, cabeça! Cara, que, vergonha, cara. que vergonha, cara! Que vergonha, cara! Que vergonha! Eu vou? Vai! Você é ver? vergonha da profissão! Não sou não! A tu pear! Aí, ó! Ela não tem sério! Aí, eu, Era ai, ai, eu. Era de primeira. Perdi uma perna! Pera, só ai. que eu tô vivo! Esquei. Eu consigo! Eu perdi uma perna, mas eu tô vivo! A tu eu tô bem! Ai. Ai, minha cabeça! É, eu. É, eu. Segura... Eu morto, mas eu estou vindo. <risos> Não, a torcida tô... tem que. Não, você está de novo. <risos> Pura. <risos> o que acontece com <risos> eu ir nessa placa? Ah, é tem é perigo. perigo? É, é boa! <risos> ah, Uma pergunta, vou tentar! <risos> aí eu não consegui, ter eu terminou vou tentar de novo. novo. Estar Vai ter isso aí, pura. Consegui. O que... hum. um apão pegou, eu morri. Sem que tem dado me medo mim. de mim. De oh, de caraca, de cara. De cara. Olha o que aconteceu comigo. Ai, apão não me pegou o um negócio. Não hum. me pegou, cara. E o que acontece tá com essa sobrinha? Um... Ah. Cair. Você disse que calcinha se oh, é a você coloca aí, ele falou. Que tá ah, bem, ele maravilha! Ah, te é, bugou! Tem que entrar aí de novo. Pura, pura. Ah, só. não! Meu um sapato! Ah, meu sapato tia, tia. me caiu! Cadê o uma frisão, o sapato me caiu. Então, longa história. Sapato Taidô, o filme... Tia 18 nos cinemas. Hoje é dia orcânico. Hoje é dia orcânico. Tia Tira dia 20. a câmera daí. Deita lá no teu lugar. Eu, hein? Dia 21. Nos cinemas. Dia 21. Nos cinemas. Em 2022 em, 20. em, em 2014. Em 2014. Papá tá. Não, só não. tá. Eu queria ser encantado Será que tá na Disney? Eu acho que tá no Disney Eu acho que tá na Disney, tá na Disney. Tá na Disney. Tá na Disney. Plus? Isso Vamos ah! Como que eu daqui? até aqui? Ah, tentando passar porque é. eu tentava em cima Eu perdi o meu sapato <risos> Sapato traidor, né? <risos> e ele tirou o com o meu pé Sapato. Vocês <risos> já ficou, meu? Tem sapato traidor parte 2. Uh. Propaganda. Itavô. Olha o gol. Não sei, não. Sai, palpaganda. É nível 9. Agora. Eu vou tentar. Eu cocueiro. Agora Eu solto o P. Agora eu fico Agora eu fico deitado. Eu sei não tô conseguindo ver, mas tô de pé a tela do meu eu... primo. É o um desgraçado. Ai! Vamos fura, Tô morto! Ai! Morri! Uhum. Morri também! Olha meu pezinho! Olha a dança do pé. É o pé, pá, o pé, pá, o pé, pá, o pé. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Olha, pal, o pé. Pal, pal, olha o pé. Pal, pal, pal, pal. Pal. pé, olha o pé, olha o pé, olha o pé, olha o braço, ah, olha, olha o braço, olha aqui, olha aqui, olha o braço, olha as pernas, olha o braço e olha as pernas. Aí, vamos passar. E, <risos> e ficou assim, agachado, pessoal. E vai no canal da Tu, <risos> o nome do canal dele é a Pimentel. Cara de pastel. <risos> Aí ele traz muita piada e já tem, <risos> já tem conteúdo de jogo e animação. Isso. E aí vai, cara, aí fomos não, cês vai, vamos tentar passar direto. Não, mas vocês têm que pesquisar. Ah, tu cara é de pastel. <risos> é, na verdade é tu pimentel. Cara é de pastel, que é pastel. <risos> Mas é ser da canal dele, é pimentel, é tu, por céu. Nossa. você tá gravando mesmo, cara. Sim, Atum! Ah, não! Tá de gente. tô gravando, eu Tô gravando. Oh, sim, eu tô, tô gravando. Que, que maravilha! Hum. Aí! Vamos aí! Que maravilha! Olha isso! É o mais de Sebastião agora! Que maravilha! Era isso. E Sim. todo mundo morreu. Acabou. Eu fui tentar tá passar aqui Ai. sem uma mão, O a pão me acertar. Fui, Roré Você o que acontece? É? Bati na parede. Olha a carinha. A carinha, carinha, carinha feliz. Que é nada feliz. O jogo ficou feliz, mas assim não ficou. Aí nem eu, cara. Mas olha ela sabe eu, cara. Eu tô cagando. <risos> Tô fazendo uma cirurgia e desmaiei. É por isso que nunca uso injeção. Menores de 12 anos. É. Pra maiores de 12 anos. E 9 anos. Eu tô quase nunca usando injeção. Injeção até criança. Toma. <risos> Entendeu? Entendeu? Caio é isso. Eu entendo de... Ele é o ele piadista é. maior do mundo. Ele não é tão bom em piada como eu. Não, ele é melhor em piada do que eu, é. na verdade. E melhor... E melhor... E melhor que... Virei um frango. Olha aqui. E não e parece. Melhor, não e parece. melhor que falar com a pessoa. Essa Meu. é a dança do pezinho. Do pezinho. Vamos ver aqui. Ah, Olha a ah, perna! Ah, ah, ah, ah, ah. Radei dançando. dançando! Gente, Olha, no ah, meu ah, canal ah, vai ah. ter vídeo de animação em jogo. É, e gente. ele é muito bom em animação. Nem eu consigo fazer o que ele faz. Ele é único. Tipo o gato garático. É, ele é um. Ele não, não é tão bom que nem, é. cara. É. Galato. É. Tá Gato galáctico, se, se tiver, tá vendo Sem isso? Você Sem me ofender, né, Caio? Sem me ofender. Daqui a pouco eu quero mais um passeio. Tá. Eu passei, eu passei, eu passei. Foi um pouco mais alto assim. É, antigamente eu desenhei desenho é melhor. E é aí que eu tava história aqui, ele só teve. Passar, que era muito legal. Passar. Oi Todinho Caraca Oi, É o cachorro isso, do meu caiu. primo Todinho Cara de pastel Todd porque gosta de Todd Todinho porque pequenininho Todinho É quando ele cresceu o apelido dele Vai, vai ser, ser Todd Cara de Rod Sai de Rod <risos> tu, Você sabe Esse skin seis, Esse é um do próximo vídeo que eu vou falar Cai Aí Ai, morri Hum. Morre, mas eu vou te chegar. Ai, você vem. morreu porque é morreu Oh cara o que é morreu eu cheguei no final. Tu conseguiu? Será? Não, não eu... serei, não, cara. Não, mas você conseguiu chegar no final. É, cara, então vamos dar palma no vento, Para tu isso, atu. dá palma, mas eu ele tô, não tô. conseguiu passar da fase Acho que eu sou. Eu gosto de pastel que não gosto. É, mas eu prefiro hambúrguer Pastel e hambúrguer junto viram a melhor comida Experimentem em casa Mentira, mas eu não passei sem casa me tontorial um Tutorial do Arthur tu, A maioria da força é vale vai achar piada Todo vídeo que vai gravar, Se a gente vai junto vai ter Vai, vai. E vai ter os Os tontorials do Arthur Natu, fake, que, que não de vale nada. Primeiro do outubrio, galera! juntei hambúrguer com pastel e coxinha com pastel! Ah. A que vira pastel de flango! Natu <risos> é muito engraçado! delícia! Testei em casa, né, Cain? Não! Espero que tenham gostado. Aceve o like, aí no canal. Aperta o sininho. E vai no canal da Turpimental. E já fomos. E não vou